E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Wellington, também conhecido como W Silva, Boina, Tom, tá tendo bem por esses apelidos aí. É... Quem que é você? Helena é E nós estamos aqui para falar que dia 15 de setembro, eu vou estar lá em Porto Alegre, participarei do DevOps Days Porto Alegre. É... Tem uma palestra que eu vou ministrar sobre mais uma ferramenta aí para o mundo de DevOps. É Istio, então a gente vai fazer um pouquinho de service mesh com Istio, em cima do Kubernetes. É, não perca, devopsdays.org/events tem todas as informações ó, sobre todos os eventos do mundo, inclusive o de Porto Alegre, é, 15 de setembro, não perca, os ingressos estão acabando, talvez quando esse vídeo for ar já tenha acabado, então corra, 15 de setembro, DevOps Days, Porto Alegre, beleza? Tchau!